Sim, convidando os diretores que estão vindo aqui nessa audiência e o que eu falei para eles, vou falar para vocês todos. Bom dia, hoje às 18 horas haverá a audiência pública do zoneamento urbano, será na Câmara Municipal, desta vez eu irei e recomendo a participação de todos. Conforme conversamos aqui na diretoria, assim acredita que os empreendimentos propostos criarão inúmeras oportunidades de fornecimento de bens e serviços para nossos associados, e gerarão empregos, não apenas na construção, mas também na operação. Portanto, assim é favorável ao empreendimento, desde que claro, atendidas todas as exigências governamentais, principalmente as ambientais. Se formos perguntados ou tivermos a oportunidade de nos pronunciar, vamos declarar que somos favoráveis ao investimento, pois acreditamos que trará desenvolvimento econômico. É possível que hoje segmentos mais amplos da sociedade, não apenas os empresariais, estejam cientes da importância disso. É a minha esperança e, por isso, estou motivado a ir. Na expectativa de que os vereadores estejam em sintonia com os anseios da população. Bom, assim, é composta principalmente por pequenas empresas, pequenos comerciantes, e a gente depende muito dos grandes, a gente não pode vender só um para o outro, a gente tem que vender para, para as empresas, tem que vender para os funcionários das empresas, então, a gente, todos nós estamos sofrendo muito com momento econômico hoje, a gente tem esperança de que isso possa melhorar caso esses investimentos aconteçam seja eles públicos ou privados quem quer que seja investidor privado desde que atenda a legislação e aqui está sendo colocado então sendo colocados limites né? aqui pode, aqui não pode isso pode, isso não pode e aí a população através da representação vão definir os limites de, de como isso deve acontecer e a nossa expectativa, a nossa esperança é que ocorra só isso, muito obrigado a todos